Eu sou a Maria e essa é a Janaína e a gente tá aqui hoje pra dar pra vocês dicas dos produtos básicos que você tem que levar pra sua viagem e mais dicas de aeroporto, pra você não ter problema na hora de passar pelo raio-x. que eu quero falar, que a gente quer falar pra vocês é sobre a quantidade que leva no aeroporto então na hora que a gente vai viajar o que acontece? Você chega no aeroporto 13 países que eu já visitei todos funcionaram dessa forma eles vão dar um saquinho pra você e tem a regra de 100ml você não pode levar nenhum produto líquido mais de 100ml e o que os aeroportos consideram como sendo líquido? tudo que é pastoso tudo que é em creme, tudo que é em gel Então, batom é considerado Mesmo batom normal, sem ser o líquido Ele é considerado líquido Rímel é considerado líquido E todo tipo de gel, produto de cabelo Creme, hidratante, protetor Tudo isso é considerado líquido Só que, isso não pode ultrapassar 100ml Mas também não pode ultrapassar Esse saquinho que eles dão Então, uma dica valiosa pra você Não se perder eu ter que jogar os seus produtos fora lá no aeroporto São esses potinhos aqui no Brasil, você encontra ele em loja de mala, você encontra até em R$1,99. Aqui na Irlanda e por toda a Europa, você encontra ele na Primark, que aqui a gente tem o um nome de pênis. Custa um euro... E são esses potinhos transparentes E ele vem até com etiquetas Pra você etiquetar e numerar E saber exatamente o que tem cada o que tem Dentro de cada potinho desse E você coloca tudo dentro do saquinho E sucesso E agora a Janaína Ela é consultora de imagem, né Janaína E maquiadora profissional e ela trouxe aqui os produtos e ela vai falar 10 produtos que você tem que levar pra passar uma maquiagem E ficar linda nas viagens, nas fotos, nos passeios todos das viagens E ela vai aplicar no meu rosto pra vocês saberem mais ou menos como que funciona Então, muito obrigada pelo convite, Maria Seu vlog é um sucesso, adoro o seu canal, as suas dicas são incríveis E assim, todo mundo tem uma grande dúvida na hora de viajar Porque quer levar a maleta inteira de maquiagem Gente, não precisa, aí eu Resumir para vocês é, e vou falar 10 itens para vocês que vocês vão arrasar. E a maquiagem de vocês vão durar Quando a gente tá viajando, geralmente Você vai fazer todos os pontos turísticos E só volta pro hotel no final do dia Então você acorda, passa aquela maquiagem Arruma o cabelo, vai fazer Todas as visitas dos pontos turísticos que você quer E na metade do dia Acaba a maquiagem, aí você fica assim Suas fotos, tudo tem que fazer edição Photoshop, né amigas? FaceTune que eu sei que vocês usam Pois é gente, com essas dicas que eu vou passar Pra vocês, esses produtos que são Produtos básicos, produtos que e tem alguns que são um pouco mais caros Mas tem outros que a gente compra lá Muito na Pênis também Eu gosto de dar muitas dicas de coisas que a gente consegue comprar na Pênis Baratas, é acessíveis muito e, bom. e bom E com uma durabilidade excelente Então assim, eu cheguei aqui na Irlanda Testei tudo E comprovei alguns produtos que de fato não derretem, tá? Meu Deus, eu vou testar Vou levar pelo menos o um pó pra retocar Não é necessário Eu vou começar aqui mostrando pra vocês um item Que é de suma importância, gente Essas buchinhas aqui, aquelas buchinhas que vocês olham coloridinhas nas, Na pênis, em todo lugar de maquiagem tá Mas eu vou falar pra vocês a, a melhor, como que vocês vão escolher Ela não pode ser muito Muito fofinha Porque se ela for muito fofinha Ela não vai prender o, o produto E não vai poder dar o acabamento Então você tendo essa puxinha No formato eu chamo de queijinho né que é um formato assim, triangular Que ela cabe em todos os produtos E dá pra você utilizar no, nos cantinhos Dos olhos, na área dos olhos eles dá pra utilizar no rosto inteiro Só não utiliza pra passar sombra, tá gente? Mas pro resto, esse é o grande segredo do acabamento da make, tá? Então, se vocês esquecerem disso A make de vocês não vai durar tanto quanto eu tô falando aqui Então é essencial Na pênis vende um saquinho com vários tamanhos e formatos Que custa acho que 3 ,50 euros, se eu, não, se eu não me engano Uma dica pra vocês Jano, mas o que é essencial para que eu possa ter na minha maquiagem uma, um produto de qualidade? Algumas coisas eu indico que que são necessárias que sejam de qualidade. Hoje a gente tem muito corretivo no mercado, mas o que, que é o um corretivo? Um corretivo é para ter uma alta cobertura. Então assim, a gente vai viajar, a gente fica cansada, a gente não dorme direito no avião. Então, gente, isso aqui é de extrema importância, um corretivo de uma alta cobertura. E ele serve para olheiras, Exatamente, essa pra ele serve para Olheira, e ele serve pra iluminar essa parte aqui de baixo do, do olho. Eu gosto muito de usar esses de bastões também, só que eu acho que ele derrete muito fácil. Então esse daqui, ele, ele tem esse potinho. Essa cor é uma cor muito universal. Ele é um corretivo da L'Oreal, porque é o que eu uso pra todos os tipos de pele, exceto pele negra, tá? Então eu uso nas minhas maquiagens profissionais e é o meu, um dos meus queridinhos. Ele é tipo uma pomada. Ele custa 8 euros na Boots. Aham. Uhum. É super acessível, adoro barato E o bom é que ele dura muito A durabilidade dele é muito boa Como ele é em creme e vocês vão utilizar com essa buchinha Vai ser muito prático pra vocês E vocês vão ver que a durabilidade dele é bacana também Como é que vocês vão fazer? Vocês vão passar bastante, tá? Não tenha dó do corretivo, tá? O corretivo é pra usar muito mesmo. Ai meu Deus, que parecendo que foi toda branca. Não, depois a gente vai dar um acabamento com a base. Então pega aqui essa parte, aí você vai olhar lá pra cima e aí vai aplicar uma camada mais grossinha. Fazendo o quê? Um triângulozinho invertido pra iluminar essa parte. É muito importante a pele da gente estar tá extremamente limpa, tá? Quando, é, quando vocês forem começar uma maquiagem, se vocês não tiver como lavar o rosto... Use um lencinho umedecido porque disso depende muito a durabilidade da maquiagem. Outra dica que eu tenho que dar pra vocês que vocês precisam dar atenção na higienização da pele, na limpeza e também aplicar o protetor solar. Posso aplicar aqui também, ó, faz nessa parte da pálpebra móvel até aqui na parte da sobrancelha. Ai, Jana, mas tá estranho. Não, ele tem que ficar assim com essa camada mais grossinha mesmo pra fazer essa alta cobertura. Vocês viram que eu não peguei mais, olha, eu só tô usando o resíduo que ficou aqui na minha buchinha. Eu não tô pegando mais produto. Ele... Se você tiver algum, algum pedacinho assim, ó, mais vermelhinho, igual ela tem aqui, ou se tiver alguma espinha, dá pra cobrir tudo, gente, pode passar. Aqui também eu gosto de passar no centro da testa, que também dá aquela iluminada, tá? Gente, a gente mudou a posição da câmera um pouquinho pra vocês poderem ver um pouco melhor. E aí agora a segunda parte é passar a base. Se você transferiu pro seu potinho, não tem problema, você pode passar com a mão, usando os dedos, tá? E depois você faz acabamento com a buchinha. Eu vou pegar a base, a gente tá aplicando aqui. Essa cor que eu tô utilizando é a NW22. Uma dica para vocês, gente, que a nossa pele do Brasil, ela tem um fundo amarelinho, tá? As bases da MAC que tem é, NW, elas são mais pele rosadas. Então, a gente sempre tem que comprar o NC. Ah, isso é o nome da base é, da comprar? É, é o nome. Que legal isso. <risos> e o valor dessa, você sabe mais ou menos? Olha, essa daqui acho que tá em torno de uns 30 euros, tava 29, 30 euros. Ah, se vocês só. usarem corretamente com essa buchinha, gente, eu não sei se vocês perceberam, eu só peguei uma vez, ó, eu não tô mais passando base. Então, não é a, quanti a quantidade de produto que vocês vão passar que vai garantir a durabilidade e a cobertura da pele, tá? Depois que a gente passou a base, a gente vai vir com o um pó. Eu gosto de utilizar esse pó da Vichy, da Derma Blend, que ele tem uma alta cobertura e a gente precisa, né, para as nossas viagens. Ele vem uma buchinha aqui também, mas se você não quiser levar, você pode utilizar qual? Aquela buchinha de sempre. Aí, ó, você já tem que vir pra dar o acabamento e aí você vai dando leve batidinhas também e aplicando. Gente, lembrando que passa bem pertinho aqui, tá, do cabelo, pra não ficar aquela faixa. Aí a gente vai aplicando. Api, aplica na pálpebra móvel também pra não ficar aquelas marquinhas, sabe, de base. Então a gente já selou com pó, aí depois a gente vai passar o nosso blush. A dica que eu dou pra vocês de blush é vocês comprarem um blush bronzão. Esse daqui eu comprei na Pênis, tem uns blushes lá de 2 euros, 3 euros. E aqui a gente gosta muito de usar iluminador. Então vocês podem comprar um pincelzinho assim, bem pequenininho mesmo pra aplicar o blush. Tipo uma buchinha, que é a única coisa que não dá pra aplicar com essa buchinha aqui. Porque eu preciso dessas cerdas, tá? Não precisa comprar aquele pincel puff, enorme. Esse aqui é um básico. Então você aplica o produto... Sempre tira o excesso, tá? No dorso da mão, para não ficar aquelas bolas, assim, parecendo que vocês aplicaram muito blush. E o valor desse, você sabe? Esse daqui também, é nessa faixa. É de 2,53. Ah, tá. Todos eles. E, e na pênis tem uma, uma gama desses. Bom, gente, basicamente, é isso. Agora a gente só vai passar o rímel e o delineador e você tá pronta pra abalar. Agora uma dica... Importante pra finalizar a make-up, que não deixa ela derreter, é esse aqui ó, o Finish Pounder. Esse daqui né, eu comprei na PNs, tem na Boots, tá? Tem um famosérmio, é o mesmo aquele famosérmio da Criolan, que é carésimo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Mas o que ele é, gente? Sabe aquele pó, tipo banana? Só que ah, ele... as É, é tão as Kardashians né? que são famosas usam muito, Vou só que elas isso. usam pra fazer a marcação. Esse daqui é o branco translúcido, tá escrito mesmo Finish Powder, tá? Como que foi? Esse daqui você vai achar por uns 4,50 euros, mas ele é um potão e ele dura muito e aí você vai usar com o mesmo pincelzinho que você utilizou blush, tá? Aí você passa onde? Eu vou passar aqui na testa, é os lugares onde fica mais é, com mais oleosidade. Então eu passo bastante aqui. Porque ele vai deixar a pele mais, mais sequinha e não vai deixar ela transferir. Sabe aquela, aquela coisa que você passa a mão e aí você vai cumprimentar a pessoa suja de maquiagem? Isso aqui deixa não transferir. Aí você abre o olho, olha ela pra cima, passa também aqui, debaixo do olho. Você vai aplicar, na verdade, no seu rosto todo, tá, gente? Mas cuidado, porque ele, vem, ele é muito, muito, muito fininho. Então, assim, pra não desperdiçar... Eu gosto de fazer o que Passar aqui, ó, na tampinha, sabe? Eu passo um pouquinho na tampinha e vou pegando da tampinha e aplicando. Pra dar aquele olhar lindo, maravilhoso, pra você não precisar passar sombra, você vai usar esse delineador, delineador de caneta, tá? Ah. É, esses delineadores, você encontra uns bons que eu gosto é, na Too Faced. Tem um lá que chama até Eye Cat. Que ele já tem um formato mais retinho, tipo um carimbinho, tipo um carimbinho que você diz: tipo, poxa, Jana, eu não sei passar o delineador. O único momento que você vai puxar o cantinho do seu olho é nesse momento para passar o delineador. Então você começa ele aqui no cantinho. Então você traça sem puxar muito, bem no cantinho e depois começa bem fininho. E aí você vai voltando. Não precisa fazer aquele olho de gato. Só rente aos cílios para dar. Uma escurecida na raiz dos seus cílios. Às vezes eu passo, ninguém nem não, não consegue nem ver que eu tô com o olho esfumadinho. Mas é só pra dar um tchan, tá? Aqui passando é do outro lado. Então. Agora, outra coisa que eu gosto muito, gente, é um olhar mar. Né? Um olhar de estudo, com aqueles cílios maravilhosos. Então, se você não tem um cílios glamouroso, muita quantidade de cílios, você pode comprar esse rímel que é bafo da Lancôme. Ele chama Virtuose e ele deixa os cílios gigantescos, gigantescos. Mas ele é uma fortuna. Não, ele custa 23 euros, mas ele dura, tipo, um ano. Ah, tá. Então tá bom. É. Olha eu preocupada, gente. Eu tô preocupada com a gente gastando dinheiro, não <risos> pode gastar. Não, porque assim, essa é, é a segunda dica de produto que eu dou que tem que ter que ser, tem que ser bom. Pra poder passar o um rímel, você passa com o com um olhar, olhando pro, pra frente. E aí você vai entrelaçar os cílios e puxar pra cima, entrelaça e puxa. Aí dá pra fazer aqueles cílios de boneca também, olha pra cima, e aí a gente passa aqui embaixo. Ah, Jana, passei rápido, borrei, o que, que eu faço? Só pegar um cotonetezinho seco mesmo e passar embaixo. Gente, é o seguinte, rímel, você vai brincando com rímel, quanto maior você quiser os cílios, mais você vai passando. E aí, gente, é isso, só tá faltando agora... O nosso batom Batom, que cor de batom, Jana, que eu levo? Gente, sempre um nude, tá? A MAC tem uns maravilhosos Que eu gosto muito, que chama Fox Esse daqui que eu, que eu tô usando ó, É super natural É o Velvet Ted Então assim, é coisa simples Só dá uma passadinha, ele é mate Eu gosto do mate pra quê? Pra não ter que ficar retocando O batom, tá? Pronto, gente É isso, a nossa maquiagem Super básica, com os 10 Produtos incríveis Pra você arrasar. E todos eles cabem nesse saquinho, ainda vai sobrar espaço se você usar os, os, a dica que a gente deu da Primark, da Pênis. E muito obrigada por terem assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.